Falta pouco para acabar essa varanda. Você que quer saber como se finaliza uma varanda de steel frame? Ah, o que, que falta? O que, que falta para acabar a obra? Como é a finalização? Estou te mostrando todo o passo a passo aqui no YouTube. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues. conhecida também como dama do gesso. No mercado de steel frame já há muitos e muitos anos. Profissionais que foram mais de 1.200 homens. Que eu já capacitei na minha empresa, tá? E agora são profissionais do Brasil todo, são meus alunos queridos, empresas. E aqui eu vim pra varanda, né, eu pedi um help, pedi um help, você que tá me acompanhando, né, pedi um help de uma galera, de, um prof... de uns profissionais muito bacanas, é o pessoal da Angar. Angar é uma construtora muito, muito, muito antiga aqui de Salvador. Fizeram já incorporações, empreendimentos, coisas enormes, né? E eles quiseram mudar de mercado, eles quiseram mudar. E é vai esse ponto, né? Isso é muito bacana. Um construtor antigo com mais de 30 anos de mercado, tendo a visão, né? E eu falei assim, pô, Ricardo... Pô, esse cara, gente, você não tem noção. Ele é aluno do FOP, do DPS, da imersão, do BUM, tá testando tudo, tá entrando de cabeça e já tá bombando, já tá começando a pegar negócios aqui, viu? Falei, Ricardo, vem cá, tô precisando de ajuda pra é, terminar a varandinha da minha tia. Manda uma galera pra mim. Menino, na mesma hora ele buscou os profissionais e veio. E eu vou mostrar agora os profissionais que ele tem. Inclusive, gente, tem uma mulher incrível! Mulheres montadoras. Yeah. E vou te explicar, tintim por tintim, o que, que a gente está fazendo aqui para finalização da minha tia e quais cuidados principais que você tem que ter antes de acabar uma obra de steel frame. Então, ó, primeiro ponto que a gente está fazendo. Lá em cima a gente já tem o nosso steel deck concretado. E aqui a gente está fazendo a finalização. O que, que a gente tem? A gente botou o OSB, a gente está com a nossa placa cimentícia e a gente está parafusando. Aqui a gente teve um problema de amargura. Eu dei bobeira e a equipe anterior, que estava aqui, eles não fizeram amarração. Então primeiro cuidado que você tem que ter, você tem que fazer amarração das placas. E o que é amarração? Essa junta não pode estar alinhada com essa junta. Você tem que fazer juntas descasadas. E aqui no caso, a gente tem um perfil a cada 40. Se eu tenho um perfil a cada 40, eu... o pessoal pulou uma casinha, pulou um perfil, deixou... Aqui não tem 40 não, aqui tem um pouquinho mais, deve ter 80 aqui. Não sei, eu tô ruim de medida, viu? Então eles foram e pularam. Então nessa etapa aqui, a gente tá consertando a amarração do chapeamento. Eles vão estar tá finalizando. Eles vão estar tá finalizando aqui o chapeamento. E tem um detalhe importante que a gente tem que prestar atenção. Quando você instala a você às vezes vai pegar uma quita e vai fazer uns recortes nela pra ela ficar justinha. E quando você faz isso, às vezes aqui, ó. A membrana rasga. Então, o um segundo cuidado que você tem que tomar é, se você tem a obra tá? com OSB e a cimentícia e a membrana rasgou, você não pode simplesmente botar a placa por cima de onde rasgou. Aqui, você tem que fazer um conserto com a fita adesiva do material ou então com manta asfáltica alta adesiva. E é isso que a gente vai fazer. Nesses pontos, Onde o USB está exposto e não pode ficar aparente junto com a membrana, o que, que a gente vai fazer? A gente vai botar a manta asfáltica para proteção. Aqui a gente vai terminar também de fazer os aparafusamentos. E lembrando que a gente tem que tomar cuidado e usar os parafusos de cimentícia corretamente. Quando você vai parafusar cimentícia no teto, tem que trabalhar em dupla de dois, não é isso, gente? <risos> então tem dupla de três. <risos> então a gente tem que trabalhar em dupla de dois. Por quê? Fica um segurando e o outro aparafusando. Lembrando que essas placas são um pouco mais pesadas do que as tradicionais. Tá certo? Mas aqui a gente tá trabalhando com, com a placa da Pro For, que É bem leve. É mais leve até do que de outras marcas. Então eles vão terminar de fazer esses arremates, esses aparafusamentos. Em seguida a gente vai estar tá fazendo base coat com... Essas cantoneiras aqui, que se você não conhece, a gente vai mostrar pra vocês já, já como funciona. Então, todos esses fechamentos a gente vai estar tá fazendo, esses arremates. E depois, logo em seguida, a gente vai estar tá iniciando com o Base Coat. E olha que bonitinho. Você vê que isso que é construtora, né? Isso que é profissional. Galera uniformizada, bonitinha, de capacetezinho. A gente fica bem feliz quando vê assim, né? E até uma dica pra você. Você que tem empresas de drywall, steel frame, construtora... Isso daqui muda essa apresentação, muda essa percepção do cliente. Isso aqui passa profissionalidade, é um negócio diferenciado fora da curva. Diferente daqueles pedreiros tradicionais que a gente está acostumado, né? Então sabe, se você está trabalhando com um sistema inovador, entregando qualidade e diferenciação, a sua equipe tem que representar o mesmo. Ó, e aí é isso aí que eu gosto dessa placa. Tá vendo? A gente corta no estilete. Como ela tem essa fibra, esses cabelinhos, ó, fica bem prática. No disco vai mais rápido, né? E esse cara aqui já deu pulo. É disco o que, que a gente usa na Maquita? É disco de quê? Conta aí. Disco de piso. De piso? É. Melhor disco que tem pra cortar. e cerâmica aí. E que